O programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações, apoia projetos como este, no Gama, a 40 quilômetros de Brasília. Trata-se de um centro de recondicionamento de computadores, conhecido como CRC, que oferece cursos para jovens de baixa renda na área de tecnologia da informação. O curso de operador é o nosso curso do porta de entrada, né? e por, por causa desse curso a gente consegue acabar mostrando um cenário muito grande do curso de, de da área de TI mesmo, né? então a gente fala para ele sobre as possibilidades de mercado, o que, que ele pode fazer com aquele curso, e aí muitas vezes eles acabam migrando para os outros cursos. E o que era um passatempo, acaba virando profissão. Foi o que aconteceu com o Vitor. Eu fiz o curso de manutenção em microcomputadores. Quando eu, quando eu comecei aqui foi onde eu tive mais interesse em pesquisar mais, aprender mais, e aí eu fui fazer faculdade na área. Atualmente eu estou trabalhando no Banco Central na parte de monitoramento e operação de serviços críticos. O Ministério das Comunicações já investiu cerca de 7,7 milhões no programa, que já formou mais de 3 mil jovens de baixa renda em 7 estados do país. Atualmente, existem CRCs em funcionamento nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, João Pessoa e Recife. Algumas vezes, a oportunidade surge no próprio Centro de Recondicionamento de Computadores. O CRC ele sempre mantém um contato com os alunos né? e foi aberta uma oportunidade. né? Foi feito processo seletivo e, tudo. e no CRC eu encontrei né, o mesmo conteúdo com a mesma qualidade é, gratuitamente. né? E aí eu passei aqui em torno de quatro a seis meses mais ou menos aprendendo né? e foi onde eu me apaixonei mesmo pela área. Gostei, quando eu saí daqui continuei fazendo alguns cursos na área também, né? sempre voltado na área de TI. E ano passado, quando abriu a, as é, vagas né, para ser instrutor, eu, na verdade fiquei muito feliz, até me candidatei e falei, vamos ver se dá certo. E eles acabaram aceitando, né, e, e atualmente agora eu sou instrutor, todo aluno que eu olho, eu me vejo. Até agora, os CRC já recuperaram quase 7 mil equipamentos, dos quais a metade foi doada para laboratórios de escolas, bibliotecas e instituições que promovem ações de inclusão digital. Além do conhecimento técnico em áreas ligadas à tecnologia da informação, o programa também promove a conscientização dos alunos sobre o descarte adequado de resíduos eletroeletrônicos.